Fala que é nós que comanda o frego É vindo no comando do baile Tô pelo união dos brancos e dos pretos Tô nas ZN de rolê de napa Cria cria não tira meu sossego Tô pela verde claro que as biades Hoje vai ter farra no beco traz suas amigas que nossas menagem Ela monta na garopa empinando a bunda de rolê com páreo Tac, tac, tá que, tá que tá um nojo, é é, sempre querendo mais. Me só sua melhor proposta, eu ofereço três esmales. Fala que é nós que comanda o frevo. É vindo o comando yeah. do pai. Hoje elas querem mim, querem good, querem fed. E nem vai pôr a mão no Oscar, esconde, vai pôr a mão no grab. Sempre tenho mais um na manga. Quer uma gente? então não tente. Pôr a mão nos meus bancos. Nós pode até crer, mas não é crente. Se você quiser Tem balanceada Tem praga Me disse que eu não Se você quiser Bote uh -huh. pôr no trono Beat uh -huh. Nape Bruna Marquezine uh -huh. Fala que é nós que comanda o frevo É vir no comando uh -huh. do bar. Hoje M5 e Maserati Amanhã é Miami Beat e aí. Good Hype, muito Jim Ela sentando pra mim yeah, yeah. Yeah. Tô visando essa música vira jingle O preto tá ganhando mais que rap gringo E eles tão vejando que eu estou vestindo Ice blue, chapado de Red Bull, yeah Ice blue, violito pra um dois, papum Ice blue, chapado de Red Bull, yeah Ice blue, violito pra um doce papum Fala que é nós que comanda o frevo É vindo no comando do bar, Meus manos em Paris, Bogdan na quebrada, nas passadas amarram o fim no parque Fazer mais dinheiro do que hype Nunca mais fama que respeito Money, money, money, money uh. Hoje tem baile no beco To que tô que nojo uh. E eu que elas falam pra mim E elas querem do meu hype uh. E elas querem do meu green Mas se é money que elas querem, fala pra elas Lee yeah. Vou te no trono Beat yeah. Nike Bruna Marcazine é nós que comanda o frevo É vindo no comando do baile Tô pelo união dos brancos e dos pretos Tô na ZRN de rolo de nave Cria criar, não tira meu sossego Tô pela verde, claro Casbiade. Hoje vai ter farra no beco Dessas amigas que nós faz